Dória é recebido com ovada em Salvador e critica Vão jogar ovo na Venezuela O Homem Brinquedo, é, quer dizer, o prefeito de São Paulo, João Dória, não tá de brincadeira não E parece que tá ficando cada vez mais forte com cada ataque que recebe Na noite dessa segunda-feira, o prefeito foi alvo de uma chuva de ovos de manifestantes esquerdistas E com os ovos que recebeu, parece que ele fez um belo omelete Olha só aos petistas que estão de fora, eu venci o PT no primeiro turno, no primeiro turno, Então, numa uma derrota ao PT, da qual não vão se esquecer tão cedo, com Lula, com Dilma e todos que apoiavam a Fernando Haddad, foram derrotados em São Paulo e serão derrotados novamente em Salvador, em São Paulo e em todo o Brasil. Não me colocam medo. Não há é petista, não há é esquerdista, pessimista, erretista, ou comunista que me coloque medo. Porque eu tenho sangue baiano, e como baiano tenho coragem. E coragem não me falta. Coragem não vai é me faltar, para enfrentar o que for necessário, para defender o Brasil, defender a minha terra. Como o seu avô defendeu com coragem, como seu pai soube fazer isso no Senado, e como você faz... A frente da Prefeitura de Salvador. Não há erro, não há agressão, não há palavrão que me intimida. ao contrário. Saio daqui, Azeire Neto, vive morado, com vontade de lutar pelo Brasil, com vontade de lutar pelo povo. Os de Lula crescem, o jararaca de nove dedos não consegue mais nem eleger candidato do PT à prefeitura do interior do Piauí. E por falar em PT... Polícia Federal conclui que Iglesi e Paulo Bernardo cometeram crime de corrupção. Mais um presidente, ou melhor, presidenta do PT está com o pé na cadeia. A PIG, quer dizer, a senadora Glaze Hoffmann e seu maridão Paulo Bernardo, aquele que foi pego roubando 100 milhões de reais de velhinhos aposentados, serão interrogados no Supremo Tribunal Federal no final desse mês. Pra quem não sabe, esse casalzinho aí está sendo processado pela Procuradoria Geral da República pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, onde Glaze é acusada de receber 1 milhão de reais desviados da Petrobras. Mas, como eu havia dito, eles serão interrogados pelo STF. Então não dá pra esperar muita coisa, né? Hashtag Pizzaria STF Momento. E aí, já tá inscrito no canal? Então não se esqueça de ativar a porra do sininho, é importante. Porque assim, talvez, quem sabe, por acaso, você receba um aviso do YouTube falando que tem vídeo novo por aqui. Porque esse YouTube tá foda, viu? Mas outra solução ainda melhor é acompanhar o canal diretamente pelo site canaldotario.com.br Ou pelas redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter Chupa Youtube! Aqui é Canal Dotário, do porra! Sessão do Conselho de Ética tem bate-boca entre senadores Lembram-se daquela cena bizarra protagonizada pelos canhões, ou, é, quer dizer, pelas senadoras Fátima Bezerra, Glaise Hoffman, Regina Souza, Vanessa Graziottin, Lídice da Mata e Ângela Portela? Em que, para tentar barrar a reforma trabalhista, elas resolveram acampar na mesa do Senado onde ficaram tirando selfies e comendo até marmita? Pois é, elas foram denunciadas ao Conselho de Ética do Senado por quebra de decoro. E nessa terça-feira, a sua turminha resolveu armar mais uma confusão no Senado. Dessa vez, durante o julgamento delas. E adivinha quem é que foi o protagonista dessa bagunça? Bom, nem vou falar. Vou deixar vocês mesmos conferirem os melhores momentos. Presidente, senadores, membros de voto, patulares. Tenho uma questão de ordem anterior. Eu me disse que eu estou adorando. Você me respeite. Eu tenho uma questão de... Você me respeite. Não mata mesmo, não. Que covarde, que covarde, foda-se. É espirando, vai gabar. Porra de nele, porra de nele. Porra de nele. é professor em fazer isso. É doutor em fazer palhaçada. Me fez dizer que o conselho de ética... É. Para que pudesse serenar os ânimos, o, o senador Linebeck possa tomar um Rivotriu, um Lexotan, para poder é, ficar aqui para fazer isso. Tem um Pondera. entendeu? O senhor, o senhor. Não, rapaz, eu oh, oh, oh, amigo, você. Você é alta corte, você. Se você não acredita no Supremo Tribunal, você foi eu não sou você. Pois é, depois de tudo isso, adivinha o que é que aconteceu com as senadoras? Exatamente, porra nenhuma, pois o Conselho de Ética acabou arquivando a denúncia contra elas. E para todos aqueles que acharam graça de todo esse cerquinho, vocês sabem quem é que estamos pagando para esses putos fazerem isso, né? Isso mesmo, nós, os Otários dos Brasileiros. Hashtag Somos Todos Otários. E para finalizarmos essa edição, Débora Seco diz que traiu todos os ex-namorados e que nunca levou um fora. Uh, vai, metralhadora de chifres. É minha mãe. Ser corno ou não Muda-se. E esse foi mais um Otário News com as principais notícias do dia. E aí, curtiu? Então se inscreve aí, clica na merda do sininho e regaceira nesse like. Ah, e não se esqueçam de conferir os otarinhos e otarinhas na loja do canal do Otário. Quero receber mais fotos, hein? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E amanhã, quem sabe, tem mais.